Ah, eu adoro. Eu já atravessei tudo isso de olhos fechados. Qual é a função da ponte? Unir os dois lados. Qual é a função da ponte na nossa vida? É encurtar caminhos? Não, e sim, é nos mostrarmos que há uma direção, que é preciso caminhar e que precisa correr risco. Aqui eu não corro risco. Ela é segura, mas ela balança. Dá medo, muito medo muito medo dá medo mas o medo faz parte o medo faz parte da vida o medo tem que tomar muito cuidado para não ser um gás paralisante mas o medo faz parte é um balanço é um balanço mas é delicioso eu adoro a é nossa ponte penso vamos lá olhando olhando vamos lá e atravessando nossa olha só que visão aqui no meio da ponte isso, olha só, então, eu e eu meu... no meio da ponte, no meio da vida, sendo desafiado, sendo desafiado, mas tenha coragem, crie essa atmosfera de vibração dentro de você, crie esse desejo ardente de você ser alguém, crie essa comunhão sagrada do teu eu com o universo para atravessar as pontes da vida caminhar. É Uau! Vamos caminhar. Vamos... Opa. Vagarosamente, vamos lá. Almedão, olha lá a altura. Aqui é a altura também. É. Eu já atravessei, atravessei isso de, de olhos fechados. É. Tudo na vida tem que ter preparação. Tudo na vida... Tem que ter um entendimento do porquê. Lá do outro lado, alto também o rio. Tudo é possível se correr risco. Mas se você não corre risco, você não faz. Se você não caminha, você não chega. Se você não movimenta a energia, você acaba ficando fraco. Vai. A ponte, ela balança. A ponte ela pode embalar você, ela pode pegar você no colo, ela pode dizer assim, venha, venha que eu não sou perigosa, venha que eu acaricio você, venha que é possível você chegar onde você quer chegar, venha, porque você merece a travessia, você merece o pódio da vida, você merece ser você. Então, aqui está eu, no pódio da vida. Essa é a vida. Comungue com a natureza. Busque a natureza. Busque essa floresta dentro de você. Busque essa harmonia que está em você. Busque essa paz em você. Busque essa luz em você. Busque ser você. Porque nós estamos aqui para sermos felizes com as pequenas e grandes coisas que estão no nosso coração. Como com o exterior, criamos um paraíso que é essa vida maravilhosa. Um beijo no coração.